Opa, tudo bem? Tá estudando para o concurso do TJRJ, está sofrendo com raciocínio lógico? Tá pensando em deixar de fazer esse concurso por conta de raciocínio lógico? Calma, não desiste ainda não. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver o jeito certo de aprender equivalências lógicas para o TJRJ. É isso mesmo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai ser notificado para vir assistir conteúdos como esse. Também baixa o material da aula em algum lugar aqui, tem o material da aula. Assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Que só quem está na lista VIP recebe. Mas você deve estar pensando assim, Renato. Eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido. Me ensinaram a vida inteira com aquelas fórmulas ultrapassadas. Eu não consigo, eu preciso de algo novo. Olha aqui o caso de sucesso do nosso aluno Danilo. Desde que conheci o MPP, finalmente passei a entender as questões de concurso de lógica e matemática. O objetivo nunca foi ensinar matemática ou entender completamente a matéria com o uso de fórmulas ultrapassadas. E complicadas era acertar questões. O resultado mandei bem e lógica nos cinco concursos que fiz, contendo a matéria desde então, e duas aprovações: escrivão, polícia civil São Paulo, e agente de telecomunicações que vem a PRF, a PRF que sempre foi o objetivo. Danilo Faria. É isso mesmo. O método é para você ser aprovado. Você vai aprender e vai ser aprovado assim como o Danilo mandou bem em cinco concursos que fez e dois foi aprovado. Olha que sensacional. Show de bola. Então, vamos começar aí. Aqui estão minhas redes sociais, no Instagram, meu Facebook do Marcão também e simbora. Vamos lá. Porque eu falo que é o jeito certo de aprender equivalências lógicas. Porque eu vou te falar o que é, o que são as equivalências lógicas. Que você precisa saber né, tal para ter uma ideia mas eu vou te ensinar na prática gente não adianta nada você ser aquele teórico se você não praticar não vai adiantar nada você vai ficar eternamente acumulando teoria e nunca botando em prática o objetivo é botar em prática botar a mão na massa e resolver tá eu vou te ensinar aqui bem tranquilo primeiro Equivalência lógica, o que significa falar que duas proposições são equivalentes? Significa dizer que elas têm a mesma tabela verdade. É isso. Mas existem várias equivalências, mas muita equivalência mesmo, só que você precisa saber todas elas. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. <risos> Mas tem duas que nós precisamos saber. Se nós sabemos essas duas, a gente mata muita questão na prova, porque essas duas são as principais, são as chamadas equivalências notáveis, são as que caem em prova. Então essa vocês têm que saber. Vem comigo até o final, que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então vamos lá aprender, ó. Para as provas, as principais equivalências relacionam o conectivo sem então. São duas, e no método MPP ensinamos da seguinte forma. Então, vamos lá. As duas equivalências relacionam o conectivo sem então. Aqui no método MPP, galera, nós ensinamos da seguinte forma. Separamos equivalência 1 e equivalência 2. Nós separamos mesmo equivalência 1 e equivalência 2. Tranquilo? Isso que nós separamos. A equivalência 1, também chamada de contrapositiva, você provavelmente vai encontrar nos livros assim, contrapositiva, não sei se tem um if ali, mas enfim. O que, que você tem que fazer na equivalência 1? Você nega tudo e inverte. Calma, eu já vou te mostrar. E a equivalência 2, você lembra do Neymar. Agora olha só, eu preciso que você entenda os processos. Quando a gente nasce, qual é o primeiro processo? Teórico da maioria das pessoas, né? Quer dizer, gente que não vai engatear, já vai andar, tal, mas assim, processo da maioria das pessoas primeiro vai engatear, depois vai andar e por último vai correr, correto? ou Não, esse é o processo: primeiro engatear, depois andar, por último correr. Então aqui nós vamos fazer isso. Agora nós estamos engateando, tá? Depois nós vamos andar. Quer saber como usar a equivalência, como o problema está pedindo equivalência. Depois nós vamos correr, que é o quê? Saber qual usar e resolver. Tá? Então não pule etapas, vamos degrau por degrau, porque a tua mente, é, a maior boicota, é quem mais boicota é a sua mente, porque nesse exato momento você deve estar pensando assim, porra, como eu vou saber qual das duas usar, Renato? Calma, eu vou te ensinar tudo, é só você vir comigo até o final e seguir o que eu vou te falar. O Danilo teve resultado com o método MPP porque ele seguiu o método. Tem uma frase que a gente fala muito: é apenas siga o método. Se você seguir, você tem resultado. Então vamos lá. Simbora. Primeira também chamaram, tal. Olha só. Você, vale frisar que a equivalência 2 tem a mudança do C, então, tá, para o ou, e vice-versa. Você troca o C, então, para o ou. Ou o contrário, tá legal. Eu Já vou falar o que é o Neymar. Vamos para a prática. Vamos lá. um exemplo: se Renata é vai caindo, então Marcão é flamenguista. Vamos usar as equivalências aqui. Aqui está o conectivo C. Então, tá legal. Na equivalência 1, qual é o macete o que eu tenho que me preocupar só em negar tudo e inverter? Só isso, porque na equivalência 1 o conectivo continua. O C, então, continua então eu vou escrever aqui o c. então tá legal e vou me preocupar em que nega tudo e inverte o que é o nega tudo e inverte pessoal essa tá atrás vem pra frente essa tá na frente vai pra trás e você nega todo mundo então como é que vai ficar essa brincadeira vem vem comigo Marcão é flamenguista, vai vir para frente negando, vai ficar Marcão não é flamenguista, vou dar uma abreviada. Então, Renato é vascaíno, vai vir para trás negando, fica Renato não é vascaíno, pronto, Renato não é vascaíno, pronto. Como é que fica a equivalência 1? Se Marcão não é flamenguista, então Renato não é vascaíno. Renato, eu não estou vendo sentido semântico nenhum. Que bom, porque não tem sentido semântico. Aqui é lógico, você tem que fazer. Se você quiser o porquê, eu te falei no início. Volta no início e vê. Tudo bem? Nega tudo e inverte. Show de bola? Essa é a equivalência 1. Pegou? A equivalência 1 não troca nada. Você não troca conectivo, você só nega tudo e inverte. E a equivalência 2, Renato? A equivalência 2, sabe o que você vai fazer? A primeira coisa, a equivalência 2, é o Neymar. O que é o Neymar, galera? Eu vou botar aqui para você o que é o Neymar. O Neymar é ne de nega. Aqui não parece o símbolo do ou? Ou, ma de mantém. Tá? Má ma mantém. Ou seja, a da frente você nega e a de trás você mantém. Só que quando for para usar a equivalência 2, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, a frase é original sempre, tá? Você vai tirar o se então e vai colocar o ou. Primeira coisa tem que fazer essa mudança, de tirar o se então e colocar o ou, correto? Feita essa mudança, é só botar o Neymar para jogar que ele resolve, ó. Nega, mantém. Vamos lá? renato é vascaíno então vamos lá renato é vascaíno vai ficar renato não é vascaíno tem que negar ou mantém marcão é flamenguista vai ficar marcão é flamenguista quando eu falo mantém é para você manter o que está escrito então como é que fica renato é vascaíno nega isso fica renato não é vascaíno ou mantém. Marco é flamenguista. Tá aí. Agora você sabe usar as duas equivalências. Show de bola? Agora você aprendeu muito bom. Agora você vai resolver muita questão em concurso, muita, mas muito mesmo, com essa dica, beleza? Então tá aí, essas são as duas equivalências que você tem que saber. Nega, nega tudo, inverte a primeira, equivalência 1, um, lembra? Quando eu falar, vamos a equivalência 1, um. equivalência 1, um, nega tudo inverte. E a equivalência 2, Neymar. O que, que é o Neymar? Primeira coisa é mudar para o ou, ou vice-versa, nega a frente, mantém atrás. Acabou, zerou, não erra, zero trauma, se embora. Beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos aplicar. Então aprendemos a andar, né? agora vamos aprender a correr. O que, que seria o correr? Identificado. Com certeza, nesse momento eu sei. Que está passando na sua mente aquela coisa. Pô, Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar na prova? Primeiro, como você sabe que o problema é de equivalência? Algum momento vai estar tá escrito equivalente, tá? Ou ele vai pedir algo igual. Então, como? Pode anotar. Algum momento ele vai falar equivalente ou vai pedir algo igual. Vamos lá. Uma sentença logicamente equivalente a. Falou. Se Pedro é economista, então luísa é solteira. Então logicamente equivalente a: Se Pedro é economista, então luísa é solteira. Sem então ali na parada. Pô Renato, legal. Eu aprendi agora a ver que a equivalência, mas eu ainda não sei qual das duas usar e é a parte mais simples. Galera, para você aprender qual das duas usar, você escuta o que eu vou te falar. Você sempre vai começar usando a primeira equivalência. Se tiver a resposta, você marca. Se não, você usa a segunda que vai ter. É simples. Então, primeiro, identifiquei que o problema é de equivalência. Beleza, Jogo a equivalência 1, nega tudo e inverte. Tem a resposta, eu marco. Não tem, eu jogo a equivalência 2, que aí é o Neymar. Acabou, vai achar a resposta. Tudo bem, não? Tranquilo? Ficou bem claro para todo mundo começa usando a equivalência 1, não tem os equivalência 2. Ou, se você quiser, dar uma olhada nas opções, se tiver C então, ou você escolhe, tudo bem? Olha as opções, ou, aqui tem o C então, né? Ué, Renato, a letra C não tem o C então não, o então não tá aqui, gente. Se o C está na frente, o então tá. Então, essa pode ser a primeira ou a segunda, mas o que eu falei para você? Começa sempre usando a equivalência um, não tem como mistério. Quer seguir uma regra? Equivalência 1. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: checklist. Primeira coisa, saber usar as equivalências. Resolver, encontrar as equivalências. Segunda coisa, saber identificar como vai estar escrito equivalente ou vai criar algo igual. Terceiro, mete equivalência 1, tem a resposta marca. Não tem. Faz o que? Equivalência 2. Vamos lá. Se Pedro é economista, então Luiz é solteiro. Solteira. Vamos usar a equivalência 1. Um. Nega tudo e inverte. Como é que vai ficar? C, aqui está Luísa, é solteiro. Vai ficar Luísa, não é solteira. Então, Pedro é economista. Vai ficar Pedro, não é economista bom se luísa não é solteira, então pedro não é economista vamos ver se tem essa frase vamos lá letra e está escrito se luísa não é solteira então pedro não é economista opa marco v da vitória na letra é muito bom muito bom muito bom show maravilha matou Ah, deixa eu ver se eu entendi se não tivesse essa resposta aqui aí eu iria usar a equivalência 2 se é isso pegou <risos> eita Perdão, pô não. Não tá de espirrar nem. É. Perdão, você escutou aí um barulhão? Desculpa, gente, desculpa, mas foi mais forte que eu veio, eu bandei na hora. Daqui a pouco eu vou lá lavar a mão, quando acabar. Passei aqui na opa. Uma proposição equivalente para. Opa, já sei que é equivalente. Aí olhei para a resposta, pô, só tem ou e Então, nem vou usar a equivalência 1 né? você quiser usar a equivalência um tudo bem mas não já viu que não tem só tem o ou então aqui só pode ser a equivalência 2 como é que é a equivalência 2 galera fala pra mim tira o c então coloca o ou depois bota o neymar para jogar ó. nega e mantém é janeiro Liga isso pra, nega isso pra mim não é janeiro ou Mantém, é verão. Não é janeiro ou é verão. Pronto. Não é janeiro ou é verão. Qual o gabarito que tem isso daí? Letra C, marco V da vitória. Não é janeiro ou é verão. Morreu. Mas, Renato, eu fiz assim como você falou. Eu neguei tudo, inverti, não tinha. Aí eu fui usei a equivalência 2. Perfeito. Acabou. Só que vale a pena você olhar para a resposta, porque nesse caso só tinha ou. O E não tem equivalência com o C, então. Então, o, o então, matou. Mas se você seguiu o que eu te falei, apenas siga o método, se está certo. Show? Maravilha! Vamos ver mais uma? Vamos lá. É para nunca mais errar esse tipo de questão, tá? Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Não foi o que aconteceu ou assim está certo. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente? Opa, equivalente. Ué, mas não está o sem, então, Renato? Não tem problema. Quem é que tá aqui? O ou. Então eu vou ter que fazer a equivalência 2, ao contrário. Como é que eu faço a equivalência 2? Eu mudo para o ou, tiro o se então, boto o ou e uso o Neymar. Aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar o ou e botar o C, então. E usar quem, galera? O Neymar. Acabou. O Neymar sempre tu vai usar. Neymar. Morreu. Aí vai dar a resposta. Tranquilo. Ok? Então vamos lá. Eu já vou fazer o checklist do que a gente aprendeu. Não foi o que aconteceu, né, Há? Fica. Foi o que aconteceu, né? Então, mantenha assim, está certo. Então como é que fica a parada? Se foi o que aconteceu, então assim está certo. Essa é a equivalência. Então letra A. Se foi o que aconteceu, então assim está certo. Marco o V da Vitória. Se embora ficou fácil, né? Muito simples agora. Agora equivalência tu não erra nunca mais. Então vamos lá, nosso checklist dessa aula. Primeiro, a andar a saber usar as equivalências. Segundo, quando eu uso equivalente. Equivalência. A questão vai falar equivalente ou vai criar algo igual. Terceiro, se eu sentir dificuldade, segurança, jogo equivalência 1, tem a resposta, eu marco. Se não, se não tiver equivalência 1, eu uso a equivalência 2, sempre na frase original. Vai ter. Ou então, vale a pena eu dar uma olhada para a resposta. Se eu olhar para a resposta e identificar que só tem o ou, tipo a segunda questão, eu já vou direto na equivalência 2. Aí é malandragem, é treino, eu já estou te ensinando provas. Tudo bem, e o último caso que é o único caso que tu nunca vai começar na equivalência 1 é quando ao invés de dar o C, então aqui ele dá o ou aí você já tá na equivalência 2, fazendo o contrário. Vou até botar aqui que aqui é a equivalência 2 ao contrário com o Neymar. Show de bola, beleza, pegou o checklist, aprendeu a equivalência, não erra mais, detona no TJ e qualquer outro concurso que você vai fazer. Ah, já acabou. Tava tão gostosinho, Renato. Renato, eu preciso do curso do TJ, eu quero estudar com vocês pro TJ. Calma, em outubro nós vamos lançar o curso TJ, mas para você participar da pré-venda, basta você baixar o material da aula, que eu acho que é esse, essa altura do campeonato, você já baixou. Mas, senão, aqui embaixo tem o material da aula, baixa, baixa esse material. Que aí você já está automaticamente na lista VIP e vai participar do, da pré-venda exclusiva, que é só para quem está no nosso e-mail. Então baixa aí e simbora. Daqui a pouco a gente vai lançar o nosso curso do TJRJ para você arrebentar. Estaremos juntos, tá legal? Então vamos lá. Nossa mensagem: tente até conseguir e não se renda à vontade de desistir. Então vamos embora. Você tem que tentar. Até conseguir. E, em hipótese alguma se renda a vontade de desistir. Por quê? A vontade de desistir vai acontecer o tempo todo. E no início é muito mais dor que prazer. Entenda isso. Você tem que curtir a caminhada. Por mais que a caminhada seja de muito mais dor que prazer. No final o resultado vale a pena. tá Eu tento o tempo todo até eu conseguir qualquer coisa. E eu não me rendo a vontade de desistir. Quer dizer que não vem a vontade de desistir? Vem. E vem o tempo todo. Mas você tem que focar no seu objetivo. E eu acredito que você está focado. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um beijo. Até a próxima. Valeu.